Como vimos, os UCALTER são outra técnica de manipular componentes e o output desses componentes num tema. O que vamos fazer neste momento é aplicar o UCALTER ao formulário de pesquisa do website. Nós temos no formulário demo do Freshpeak a expressão Go e temos o, o campo de introdução do conteúdo, tudo isto controlado via CSS, mas efetivamente o texto não é o que nós estamos a ter como output no nosso website. Vamos ver o que é que uh, o Drupal uh, Core está a debitar. Consultando o nosso formulário de pesquisa, nós temos search em vez de go. Nós vamos querer alterar esta level. É claro que podíamos escrever uma theme function deste formulário em, em concreto e alterar a level como fizemos para o formulário de contacto. Mas vamos utilizar, neste caso, o MOOC Alter para ficarmos com uma perspectiva mais alargada e diferentes aplicações e técnicas de fazer a mesma coisa e obter o mesmo resultado. Nós estamos a consultar o Themer Info, e vamos ver que elemento é este, e como é que conseguimos manipulá-lo e chamá-lo uh, no nosso output. Estamos a ver o bloco, isto é um bloco que está situado na área do content, é um form, abrimos o form, e aqui a consulta via... Uh, Fim da de, Theme Developer não é muito prática porque nós não conseguimos de facto ver bem a lista. Já vou mostrar outra técnica, nós abrimos o Form, que é um Array com, com imensos elementos, e temos aqui muitos atributos do formulário e inclusive os elementos que fazem parte desse mesmo formulário. Eu vou começar por este. Que é ele mesmo um array e que se refere a esta área do, do, do text para input. E depois temos mais adiante as actions. As actions são ou correspondem a este botão. Se eu clicar neste array, ele abre, e temos o tipo, o tipo de, de, de, de actions aqui, ou de, o tipo de array, de componente, é actions. Uh, tem um uh, outro elemento que é o submit, que por si é também um array, e uh, esse array uh, submit tem como vale uh, o search. O que vamos ter que fazer é chegar por esta hierarquia que estivemos a ver até este vale e alterá-lo para go por defeito. Nós podemos fazer isto de outra maneira e eu vou desligar o, o módulo para fazer via tema, para que possam ter uma outra perspectiva de como consultar as variáveis e como consultar, neste caso, os formulários e ver os elementos que o compõem, para saberem exatamente o que alterar e, onde chegar, e como chegar lá. Vamos à nossa template PHP. Nós já criamos aqui a function alter e vamos uh, colocar aqui o código, eu vou para já uh, comentar o código, porque eu não, eu não quero que ele faça ainda nada, vou só aplicar, basicamente o que nós estamos aqui a fazer é uh, chamar via nosso tema uma alteração forma alter, em que uh, indicamos, colocamos aqui uma indicação, portanto uma limitação, uma restrição do ife, se se tratar do formulário search-block-form e convém certificarem-se do ID do formulário, sempre, isso com uma inspeção uh, do elemento sabem, portanto o ID é o block-search-form. Claro que aqui uh, é com traços, mas em, o nome de máquina é sempre com underscores. Se se tratar então deste elemento correr o código, nós para já não vamos correr o código, o que estamos aqui a fazer é a pedir ao devil que liste as variáveis vamos gravar e vamos uh, observar uh, o que se passa para podermos consultar uh, aquela estrutura que nós estávamos a ver via devil, termos aqui muito mais, uh, digamos, uh, presenteira, muito mais fácil de consultar temos aqui o nosso array, o form e tal como podem ver, eu tenho o search form que se refere a esta parte do formulário, portanto, a esta secção. Se eu desdobrar, conseguem identificar. E depois tenho o actions. E é nas actions que nós vamos querer atuar. Nós queremos nas actions, no submit e alterar este valor portanto, que neste momento está como search, eu quero pôr como go. Esta é uma técnica de consultarem o código e o que constitui o formulário de outra forma, mas podem sempre, obviamente, usar o theme de developer. Vamos então agora colocar o nosso código e o que é que nós vamos querer alterar? Em relação ao form, a part actions, ou seja o array actions, Uh, modificar o type actions, uh, dentro desse type actions, uh, o array, uh, até, porque isto está array dentro do array, se vocês repararem, pode ser confuso a uma primeira vista, mas uh, o que nós temos aqui efetivamente é um array, que está dentro do form, array, e depois outro array, uh, desculpem, outro array, Submit, e então aqui dentro do Submit é que temos o Value. E temos então aqui o Form, o Actions, que é um Array, e depois o Array uh, Submit e o Value Go, em vez do Search. Ter sempre o cuidado de usar uh, T Function para uh, permitir que este texto fique disponível para tradução noutras línguas, caso sejam a utilizar outras línguas. Agora podemos lançar a nossa, a nossa função. É claro que em produção deverão comentar ou eliminar este, este conteúdo, porque já não vamos querer. Isto é para quando estão a trabalhar. E vamos uh, limpar a caixa. Ao limpar a caixa uh, vão aperceber-se... Uh, se efetivamente, e já temos aqui o resultado, temos o texto alterado que via uh, o nosso Fresh Speak Form altera.